Vire o pé e encaixe o pistão na base. Coloque então a capa de acabamento. Pegue os parafusos menores e parafuse a ferragem no assento da cadeira. Preste atenção ao sentido em que ela deve ser posicionada. Agora vamos montar o um encosto. Acople a peça de metal e de acabamento conforme demonstrado. Parafuse o encosto da cadeira com os parafusos maiores. Encaixe o pé na ferragem do assento. E pronto! A sua cadeira está pronta para ser usada.